Na próxima terça. Sinto uma mistura de emoções misteriosas. Você e o Fono estão à altura do papel de guardião. Primeiro, vocês dois vão entregar seus Miraculous para mim. Você quer meu anel? Então vem pegar! Esteve. desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o trovão! Cataclismo! Não! Cuidado com a sua caixa mágica, Guardiã dos Miraculous. Assista a esse episódio duas vezes seguidas.